Olá, entrando no ar Jornal do Meio Dia pela sua TV Plan, hoje dia 17 de março de 2015. Um pouquinho de eco assim, né? Hoje eu meci com a voz Hoje no Jornal do Meio Dia... A gente está recebendo, vai receber, Daniel Tigel. Ele é secretário-executivo do Conselho Gestor da APA, é uma associação ambiental de caudas. Ela é, está presente e representa áreas de preservação ambiental do Santuário Ecológico da Pedra Branca, na cidade de caudas. A APA de caudas abrange uma área com pedras nascentes dos rios e também parte ali do Rio Verde, uma grande região, porque quando a gente fala de Caldas, a gente pensa no, na cidade pequena, mas Caldas foi dos maiores municípios brasileiros e ainda o é, grande município. Para se ter uma ideia, ia até Aguaí, aquelas outras cidades para frente, ali Santa Rita de Caldas e Buíuna de Caldas, todas, Andradas, aquela região toda pertencia a Caldas. E esta associação representa, então, o Rio Verde, o Rio Pardo, além de afluentes que abastecem cidades como Imbichura de Minas, Santa Rita de Caldas e a própria cidade de Caldas. O assunto de hoje são as ações desenvolvidas para a preservação daquele patrimônio natural que é fantástico. E com muita tristeza, cada vez que a gente passava por ali, e ainda ver algumas situações extração de pedras que vão para o exterior, explosões através de, e, e explosões seguidas é, para se tirar pedras, e pedras que deterioram a própria cidade passando, mas principalmente descaracteriza completamente uma região extremamente bonita, é, expulsa a própria fauna, é um negócio super complicado e a APA conseguiu depois de muito tempo de luta, um passo muito grande, que é ter um controle maior sobre tal situação. Você vai saber com mais detalhes dentro do Jornal do Meio Dia de hoje para ajudar a fazer o programa, está aqui a jornalista Fernanda Rodrigues, que diariamente complementa o nosso jornal. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Tereziano. Já convido o pessoal de casa, você aí que tem alguma pergunta relacionada a toda essa área de preservação lá em Caldas, você pode deixar um recado pelo nosso telefone 3729 1147, tem também o nosso e-mail jornalismoplan.com.br, a nossa página no Facebook, onde você pode enviar mensagens, é Facebook tvplanweb Temos também o nosso número no WhatsApp, é o 99273591. Jornal do Meio-dia pela sua TV Plan. Agora sim a gente vai conversar um pouco com o pessoal de Caldas. A gente está com o Luiz Antônio, que é o secretário de Meio Ambiente, e também com o Daniel Tigal, que é representante da APA Associação de Proteção Ambiental, que desenvolve um trabalho bastante importante, não só para Caldas, mas para uma região toda. Como eu disse no início, é um município muito maior do que se pensa e com influência bastante importante também para os demais lugares. Bem-vindo, Luiz Antônio. Boa tarde, Mano. Bem-vindo. Bem Daniel, bem-vindo. Boa tarde, bom dia. É, seria legal a gente comentar com o pessoal um pouquinho o que é a APA, porque é, ela é bem conhecida para aquela região, mas menos conhecida aqui do lado de Poços de Caldas. Legal. Fazemos parte todos de uma enorme cratera, né? então somos bastante é, próximos de uma maneira ou de outra. É, a APA, né? a Área de Preservação Ambiental, é uma das unidades de conservação, né? segundo a legislação ambiental brasileira, é, que foi criada é, por uma lei municipal, então é uma APA de caráter municipal, de 2006. Ela abrange uma área de mais ou menos 12 mil hectares, incluindo o Pico da Pedra Branca, que é mais conhecido por todos nós, e também parte do bairro de Pocinhos, do Rio Verde, toda aquela bacia é, que ali está, e também contempla né, minas d'água de várias, é, várias é, bacias importantes, né, como por exemplo, inclusive, do, do Rio Pardo. Né, aquela cachoeira também de Bitiro de Minas nasce lá, em cima da Pedra Branca. É uma região muito bonita e, e tem algumas características muito especiais. Né? Uma delas é que ela, ela é, possui... Algumas espécies de fauna, de flora, flora desculpa, especial. que estão em extinção, que uhum. estão na lista oficial de, de espécies em extinção. E, além disso, foram identificados algumas espécies que são desconhecidas Exatamente. em outros lugares. Então, existem um tipo de samambaia específico que é endêmico, ou seja, só tem ali na Apata Pé da Branca em nenhum outro lugar do mundo. Então, é super interessante quando se fala dessas situações, porque é, a região é conhecida, ou mais conhecida, inclusive, no exterior do que no Brasil. Um dos, dos grandes botânicos que começa a trabalhar essa região aqui em 1841, André Regnel, é, começa a trabalhar todo este planalto e a gente conhece pouco, mas tem preocupação maior também arqueológica. É, a minha professora, eu fiz uma extensão de de arqueologia antropologia, e uh, uma das minhas professoras começa a fazer uma pesquisa naquela região e descobre coisas que a gente desconhece. Exato. E quando a gente fala também de associação ambiental, tem essa ideia de coisa municipal, mas não existe no meio ambiente esses limites geográficos. Quando se tem um problema lá na Amazônia, vai refletir no Rio Grande do Sul. Se tem um problema numa nascente lá em Caldas, vai refletindo. Os demais municípios que dependem daquela água, então, tem que ter uma preocupação mais conjunta. Não é, secretário? Sim, o importante salientar da fala do Daniel é que esses atributos que ele elencou aqui então, tornam essa área propícia justamente para a criação da humanidade de conservação. Não foi aleatório que foi escolhido aquele local. Ela está resguardando caracteres ecológicos e ambientais. né? A vegetação que ocorre no topo da Serra da Pedra Branca né, é diferenciada, é um dos poucos remanescentes que resta da Mata Atlântica, né? e semelhante à vegetação classificada aqui durante o plano de manejo da unidade do Parque de São Domingos, né? as ser, florestas é. anãs de altitude, então sim, sim. Só é, é diferente, então, não pode ser confundida com com uma vegetação de outro nível de significância que possa ser suprimida, né, então... Esse... E me chamou a atenção, da última vez que eu estive lá, a gente estava em plena seca, e quando a gente entrou naquela região onde foi descoberta essa nova samambaia, essa uhum. nova espécie de samambaia, eu observava que a região toda estava em plena seca, lá naquele alto onde tem a, a samambaia nova, era úmido ao ponto da gente afundar é. os pés. Então é. tem uma função extremamente importante. Pois né? é. Esse é um elemento que eu queria colocar também, né? Para além do, das características em si, que são de importância muito grande, ela também é importante para nós, seres humanos, né? Aquela região toda, ela é uma caixa d'água da região, né? Inclusive, áreas em que nós estamos tendo é, degradação ambiental é, com relação aos reservatórios de água que ficam nas pedras, estão começando a ver minas secarem que nunca haviam secado antes. Então, a característica é que você está no alto, e mesmo em época de muita seca, como nós tivemos em 2014, nós mantemos um clima clima úmido com água em abundância, é. exceto onde já houve, infelizmente, impactos ambientais Isso. nas caixas d'água que lá e estão. E às vezes coisas que a natureza levou centenas, milhares de anos para fazer, chega o um, um minerador lá com as suas, com as suas máquinas, com o seu interesse em vender pedra e não sei o que e vai simplesmente explodindo tudo. Eu fiquei de um ponto alto, olhando com muita tristeza é, aquele mundo de granito, aquele mundo de pedras e explosões, simplesmente sendo retirada. Ainda fiquei pensando assim, tenho a impressão que, o, que aquele, aquela empresa olha para a serra e pensa em Cipras, quanto renderia hum. se ele conseguisse explodir aquela pedra. É Eu assustador. posso te garantir que vale bastante, Roberto. Pois é, não tem preço. Porque, na verdade, é. né? Bom, e como é que vocês têm conduzido essa luta de, de enfrentar essas situações que vão além da questão ambiental, vão além da questão de infraestrutura, é passar aqueles blocos de toneladas pelo centro da cidade, vai também é, a, a outra preocupação que é exatamente não descaracterizar Aquela região. É, é importante frisar que uma, uma unidade de conservação, conservação do tipo APA, ou seja, área de preservação ambiental, ela não impede atividades econômicas, uhum. o que eu acho positivo. Eu, eu particularmente, acho que a, a mera conservação, ela não tem muito sentido porque a gente precisa ter atividades humanas uhum com conservação, né? por exemplo é, ela é uma região que já é povoada desde antes da criação de caudas né? Caldas mãe de poços de isso, caudas mais de 200 é, ali anos ali você tem lugares ali que tem 210 anos Exato, de ocupação isso. humana sem a degradação ambiental, então a nossa preocupação em termos de estratégia Roberto é como que a gente pode pensar o desenvolvimento daquela uhum. área, fortalecendo a questão ambiental, aproveitando que a questão ambiental ela, ela é muito importante na região os aspectos de, de atratividade é, para o turismo e também da possibilidade de produção agroecológica sem uso de, de agrotóxicos, buscar linhas de desenvolvimento e geração de renda que consigam ressaltar a unicidade daquele daquele espaço sem destruir as suas características. Né? Agora, tem, vocês têm um trabalho secretário de turismo voltado à Pedra Branca, um trabalho também para essa questão de não só o, o turismo em si, mas um turismo científico mesmo, de andar pelas regiões, a gente já viu ali marcas e presença indígena mesmo, é, tem algum trabalho assim voltado para é, isso? Já teve uma semente, já, já foi plantada nesse sentido, que foi até na época uma parceria entre o governo municipal da época com a Companhia Brasileira de alumínio né, Votorantim, que, que até formou para a é, é, a população chamou os jovens, né? Uhum. Ofereceu um curso de, de, de turismo ecológico, eles, é. de, de coleta de sementes, taxonomia para orientar esse pessoal. Só que não, não foi levado adiante, né? A gente teve uhum. essa perda. Então a gente prevê. Que insira-se esse tema né, na elaboração do plano de manejo da unidade de conservação, que vem agora ser a nossa próxima luta, né, para conseguir recursos, para poder efetivamente implantar uma gestão uma adequada. Uma gestão adequada área. para a região. Ok. Bom, tem um outro assunto que também está ligado a Caldas e que é me chamou muito a atenção, é uma ação daquela comunidade indígena, os chucurus cariris que moram ali na, na, na cidade de Caldas. Eu vou comentar sobre isso num outro bloco e quero comentar também com o pessoal que está aqui comigo. Fernanda, conhece a Pedra Branca? Não tive a oportunidade ainda, já passei em frente várias vezes, mas ainda não tive a oportunidade, mas é uma... Chance interessante de estar lá agora, pois né, Teresa? Pois é, e, e quando a gente só olha de longe, não tem ideia do espetáculo que é ah, de perto, é. as grutas, é Além muito disso. interessante. <risos> Fantástico. A gente volta ao assunto daqui a pouquinho. Jornal do Meio Dia pela TV Plan, hoje conversando com o secretário de Meio Ambiente de Caldas, Luiz Antônio, e também com o coordenador da APA, Associação de Proteção Ambiental, também de Caldas, e sabendo um pouco das ações desta dessa ONG, né, que tem um trabalho muito importante e vem conseguindo algumas vitórias judiciárias na proteção ambiental. Como é que é o relacionamento da APA, Daniel, com o, os nossos índios chucurus-careiridos? Bem, primeiro, só um pequeno esclarecimento. Né? A APA ela é instituída por lei municipal. Né? Eu sou o presidente da Associação de Moradores do Bom Retiro ah, e perfeito. faço parte da direção. Sou secretário executivo, Antônio, o Luiz Antônio, vice-presidente. E o presidente, infelizmente, não pôde vir, que é o Paulo Ferraz. O Paulo Ferraz. Esse órgão, então, da APA, ele, ele tem características para-estatais, ou seja, ele é paritário. Uhum. Tem presença da sociedade civil em, em maioria, inclusive uhum. o Jardim Botânico de Paulo de Caldas faz uhum. parte. Exatamente. É, e a participação da prefeitura com três cadeiras. Então, nós temos um espaço ali de diálogo e deliberação. Bem, os chucuru kariri são é, um, um caso muito interessante né, em Caldas. Acho que vale a pena as pessoas conhecerem um pouco mais a história. Que são indígenas que chegaram ao contrário da nossa história Exatamente. do Brasil. Ou seja, chegaram, chegaram depois, depois dos brancos da região, após uma série de lutas onde eles estavam sendo é, ameaçados é, no interior do Nordeste, no Sertão. Isso. E agora eles estão presentes. A região deles fica próxima, mas fora hum. da. APA hum. da Pedra Branca. Eles estão iniciando um projeto, inclusive com parceria, eu acho que, da prefeitura, relacionado ao cultivo de plantas medicinais Então, estão querendo pensar o desenvolvimento de algumas, algumas, alguns medicamentos fitoterápicos para estarem sendo adequados ao, ao, ao SUS. Mas eles não têm uma relação hoje direta com a APA hum. da Pedra hum. Branca, porque eles estão fora da, da região eles têm o seu próprio o seu sistema próprio de gestão. Perfeito. Né? Mas tem uma ação que me chamou a atenção e que eu, eu acho que vocês devem até conhecer também, é, foi feito, nos meses atrás, um levantamento de todas as nascentes que tem naquele espaço. E agora eles estão é, colocando nomes em cada nascente e querem reflorestar áreas que estavam desmatadas. Sim. Inclusive, eu já fiz o primeiro contato aqui com o pessoal do Jardim Botânico para dar esse apoio, para ah, orientar que espécies seriam mais apropriadas para a região deles. Mas é um trabalho extremamente bonito que os índios estão desenvolvendo também lá para para aquela comunidade. E não deixa de ser inteligente porque é, existe uma legislação também em Caldas que tudo que tem nome ganha o um status privilegiado de proteção também. Então, é, é. dar nome às coisas é muito importante para a gente poder avançar na preservação. Tudo que não tem nome é mais propício a ser destruído. Né? Perfeito. E como é que foi esse passo seus aí com a, com a área jurídica de... Ter conseguido realmente ficar como gestor da área secretária é, é um pouco até interessante se desenrolar dessa história né? então a, a APA foi criada em 2006 29 de dezembro e a própria lei já previa então que fosse instituído esse conselho né então essa lei ela foi questionada na justiça por uma, por várias empresas do, do ramo da mineração inclusive algumas que nem estavam presentes em caldas ainda e, em primeira instância, no Tribunal de Justiça em Caldas, foi votada, o juiz determinou, né? Julgou a inconstitucionalidade do artigo 51 que proibia a mineração. E a mineração. É, não satisfeita com essa decisão, então, esse próprio grupo de mineradores recorreu ao Estado. E aí a gente teve a surpresa, né? Que então, na, no Tribunal Estadual, no ano passado, os desembargadores votaram é, por unanimidade que vo, não só né, de, vo, voltou aquilo que tinha sido declarado inconstitucional passou a ser, ser constitucional de uhum. novo. Então, reafirmou a legalidade, a constitucionalidade da, da lei. Né? E, baseado nisso, por algumas provocações dos próprios moradores, dos bairros atingidos, né? Ministério Público, Câmara dos Vereadores e próprio interesse também da administração municipal, a gente convocou de novo as eleições. Foi tentado uma vez no ano de 2013, a gente não conseguiu uma adesão. E aí, com as recentes... Né, é, o maior crime ambiental já registrado na história do município de Causa ocorreu, essa questão da crise hídrica voltou-se em pauta nessa discussão. E aí sim, a gente fez um novo edital e conseguimos, então, a adesão, e hoje o Conselho está em pleno funcionamento, já dando continuidade às nossas reuniões e com uma pauta bastante positiva. Isso é, é muito interessante que quando a gente fala de, de organizações ambientais, se tem a ideia de grupos contra desenvolvimento, contra é, determinadas atividades econômicas, que não é verdadeiro. O que se quer é que se faça alguma coisa com responsabilidade, é com o menor impacto possível, se possível, é, se não é possível reduzir um determinado impacto, compensar com uma outra situação, num, num outro ponto. É, a gente tem claro de que a gente vive numa situação que não tem como impedir determinadas atividades econômicas, mas quer que elas sejam feita com responsabilidade, é isso, Daniel? É, pelo contrário, né? ou seja, a atividade econômica ela é necessária, o ser humano ele necessita da, da, da roupa, da, do carro, da, da, das, das questões materiais para poder uhum. sobreviver. Ou seja, a atividade econômica ela é necessária, só que o desenvolvimento ele não é uma palavra sozinha que só aponta para um lugar. Pode ter vários tipos de desenvolvimento. Eu gosto de fazer uma analogia é, sobre alegria. Você pode ter vários tipos de alegria. Alegria não necessariamente é boa. Se você tem uma alegria que é fruto, por exemplo, de uso de drogas, é uma alegria que vai durar muito pouco, em que você vai ser, digamos, vai ser assassinado em algum momento muito rápido. O desenvolvimento predativo, predatório, que é o que nós temos, é como o uso de drogas, ou seja, é uma coisa que está gerando o fim do próprio futuro. Então, ao discutir o meio ambiente, ao invés de ser contra o desenvolvimento, nós estamos pautando o desenvolvimento centrado na vida e no desenvolvimento de todas as pessoas com justiça, justiça social e justiça ambiental então nós no Congeapa como nós estamos nos organizando com as associações de moradores com o diálogo claro sempre, é, sempre dos dois lados com a prefeitura municipal nós estamos tentando pautar um outro modelo de desenvolvimento em que a vida seja o centro em que as riquezas geradas pelo desenvolvimento sejam distribuídas porque você pode desenvolver sem concentrar na mão de poucos, porque o problema é quando concentra na mão de poucos, que aí você destrói muito o meio ambiente para um poder ficar fazendo as suas visitas semanais à Europa. Eu né? chamo de ditadura ambiental. É, exatamente. <risos> Perfeito. Temos perguntas? Para... Thais participou com a gente, ela disse que achou muito interessante o fato de no local vocês terem espécies ameaçadas de extinção e quer saber que tipo de trabalho vocês desenvolvem na preservação destas espécies. Thaís, primeiro agradecer a pergunta e a participação, ficamos muito felizes, né? É justamente essa, essa pergunta que nós queremos responder no CongeAPA. Nós não queremos que o Conselho Gestor da APA seja apenas de regularização fundiária ou de resolver questões de atividades econômicas. Nós estamos com uma pauta positiva, como disse o secretário, em que nós estamos pensando maneiras de valorizar e ressaltar as espécies que nós lá temos. Né? Então, estamos com o um processo de construção do plano de manejo, Thaís, que é por onde nós vamos avançar para determinados de como, por exemplo, um turismo de características científicas. O Jardim Botânico de Poços de Caldas tem sido um grande parceiro conosco. Uhum. Eles vão realizar, a partir de agora, um estudo de dois anos na área, em que vão ser identificados com detalhe a localização geográfica de cada uma das espécies em extinção e as que são endêmicas, que só ocorrem naquele local. Então, Thaís, nós temos muito trabalho para frente, estamos muito animados. E a gente está falando bastante da parte de flora, né? mas tem uma fauna também interessante, que é pouco conhecida. Eu, eu comentei ainda há poucos dias que seria muito interessante a gente começar a travar um contato com a, com a, a, a Suécia, hum. porque eles têm lá mais de uma centena de espécies catalogadas pelo, pelo botânico Regnero, e que às vezes o Brasil até desconhece, quem sabe se conseguiria trazer um pouco dessa contribuição deste biólogo lá de 1841 para a cidade de Caldas, para a Poços de Caldas como um todo, porque ele comenta em nas suas primeiras cartas de volta à, à cidade de Apsala, de que ele estava no meio de um paraíso natural extraordinário, e ele conclui a carta dizendo assim, acreditem, isso que eu estou falando na carta existe mesmo, ele foi praticamente o primeiro cientista a conhecer essa região toda em estado natural. E nós agora, 200 anos depois, ainda não conhecemos tudo, não é? Exatamente. Perfeito. Bom, do meio-dia pela TV Plan. E a gente fala de Caldas e pensa na cidade, no núcleo, não é? Mas temos ali os, os distritos super gostosos. De vez em quando eu vou. Folia de Reis e Santana de Caldas. É festa do Biscoito em Pocinhos do Rio Verde. É muito divertido. Tem mais distritos ali, né? Sim, conta ainda com o distrito de São Pedro de Caldas e Laranjeiras de Caldas. Laranjeiras, é. né? E tem algumas curiosidades, inclusive, ligadas também à presença negra. Tem alguns negros é, que ficaram quase que no seu estado natural, não se misturaram muito. Tem muitas curiosidades que a gente tem que conhecer é, de Caldas. Eu penso que o trabalho da APA... É, vai ser muito mais abrangente de começar a mapear tudo isso, fauna, flora, tem uh, um, um tanto de plantas, além das plantas uh, novas que estão sendo descobertas, a gente tem ali, ó... Algumas bromélias espetaculares e lindas que as pessoas têm que conhecer, não é? é? A nossa vontade, né? um dos deliberações que a gente teve na última reunião do Congeapa, nós vamos é, montar um processo de construção participativa com jovens do local de um documentário que a respeito da flora, da fauna, dessas peculiaridades uhum. que o Roberto estava dizendo é, e também das histórias. Não sei também se Sim. vocês sabem, lá tem um, um, um milho que é desenvolvido por, por eles mesmos, pela população do bairro do Bom Retiro, dentro da de Pedra Branca, há mais de 200 anos. Oh, e é uma espiga gigante, dá uma uh -huh. palha muito boa para o artesanato e muito boa para fazer pamonha, Isso. viu? Muito bom. <risos> Aliás, outro dia eu estava com um amigo italiano e ele ficou encantado e foi com a pamonha. Então tem algumas características, todas que são economicamente viáveis, ah. além de, de preservar a própria cultura. Né? Foi uma luta para se eh, oficializar o queijo da região... Então a gente tem, tem um trabalho muito grande para se fazer. Fernanda. Até a Roberta do Centro, ela disse que é muito triste, principalmente quando ela viaja para a cidade de São Paulo, ver que em algumas cidades a ação das mineradoras já destruiu uma parte. Ela quer saber se em Caldas é, o estrago já foi grande, se vocês têm registro de muitas áreas devastadas ou ainda não. Não, é, é considerável já sim, ainda, ainda mais porque, porque a mineração vai aonde está o minério. E o minério ali em caudas tem, lógico, a gente convive com a extração de bauxita, de refratárias refratária, espalha, espalhada por todo o planalto. O próprio material radioativo que claro, hoje NB, está né? paralisado, mas que está Sim. verdadeiramente está em caudas. Exatamente. E o cianito nefelínico, o granito, o café imperial, ele está na Serra da Pedra Branca. Não tem outra alternativa locacional. Então, já desde a da década de 80, né, que já vem vindo essas empresas para cá. Então, hoje, dentro do município, a gente tem 10 empresas mineradoras já instaladas, né. Então, é uma área já considerável que já, já foi, né, está sendo, né, é, minerada. Então, a gente não tem nenhuma mineradora ainda com o ciclo completo que já tenha recuperado a sua mina, que já tenha feito... Então, a gente não, não tem um vislumbre do que vai acontecer. Então, a lei da APA, em 2006, né, o objetivo dela principal foi evitar que novas empresas se instalem. Né? É, o direito daquelas que já estavam instaladas com as licenças em, em acordo com a, com a lei, né? com seus sistemas de controle ambiental funcionando de maneira adequada, vão continuar suas operações. Já agora, aberturas abertura de novas ferências de Lavras, novos buracos na Pedra Branca, isso daí é inadmissível, né? a gente está trabalhando pra, nesse sentido. A gente fala de uma lei, essa lei de subsolo, é lei lá do tempo de Getúlio Vargas, e, e a consciência toda já mudou muito, de, de 40 até 2014, 2015. Então a gente está precisando é, rever tudo isso é. e ter empresas que tenham suas atividades, mas com responsabilidade também. Eu falo muito dessa história de não ter limite geográfico. O Rio Verde que nasce lá... Vai abastecer dezenas de cidades para baixo. É, o futuro abastecimento de poços de caudas na, na parte de água é um projeto já de mais de 15 anos de coletar água do Rio Verde, uhum. do Rio Pardo, uhum. também afluentes. Exato. Então a gente tem que pensar mais abrangente nessas situações todas. Uhum. E, e o, o trabalho de educação? Eu sempre gosto, quando a gente fala de qualquer questão, de que isso também, o trabalho desenvolvido pela APA em Caldas, por exemplo, faça parte da grade curricular das escolas do município. É. Então, esse é um assunto interessantíssimo. Inclusive, ontem mesmo, nós da Conde do Conjap, estivemos dando um seminário na Escola Estadual Vicente Landes junto aos, aos alunos né, do terceiro colegial, terceiro ano. É, a questão da educação ela é fundamental, só que a gente tem que pensar como trabalhar porque a educação ambiental normalmente usada nas escolas ela tem um problema, ela descamba para o politicamente correto e o politicamente correto ou ecologicamente correto é aquele que você fala da boca para fora, mas você continua com a sua vida igual a gente precisa avançar para uma educação e é isso que a gente está tentando fazer, no né? congelar para pensar a parte da educação que engaje as pessoas e veja uma agenda positiva na proteção do meio ambiente, não só restritiva ah, não pode, não pode, não, não. pode muita coisa Inclusive, pode fazer muito mais coisa do que não pode fazer. E as coisas que estão destruindo o meu ambiente é que estão impedindo as coisas boas de acontecerem. Como, por exemplo, você ficar numa beira de rio, namorando, pescando e comendo uma goiaba ali do pé. Uhum. Que é coisa mais deliciosa que isso. Uhum. Isso é agenda positiva. E é por aí que a gente está querendo trabalhar a educação também. É isso, é super interessante. Porque as pessoas se sintam partícipes né, do processo. E tanto essa questão também, como você disse, não impedir o desenvolvimento e sim trabalhar para que para que tudo ocorra de forma harmoniosa. Isso também é importante, que os alunos, né, os jovens, entendam que não é preciso barrar, porque até pouco tempo ainda tinha essa cultura, né, hum. que não se pode fazer as coisas, que é preciso barrar Exato. qualquer ação, mas a gente já entendeu que é possível fazer tudo de maneira que não prejudique nenhuma das partes. Né? Exato, Fernando. mas eu preciso fazer um comentário para também ser honesto com os telespectadores, é preciso muita coragem. É, muita coragem. Porque é, essa ação que nós estamos fazendo, que é muito positiva, ela não é vista assim por, pelas pessoas que estão muito ávidas de recursos financeiros para o seu próprio bolso. Então, é, o processo todo, esses últimos 30 anos em Caldas, não é um processo tão suave como nós estamos falando aqui. Uhum. Foi um processo de muita luta, mobilização, a população dos bairros da Água da Pedra Branca, teve que tomar coragem de ir para a rua e foi só assim que a gente conseguiu avançar. Então, um toque para quem quer defender o meio ambiente, não achem que apenas bons argumentos vão conseguir Nada. superar. É necessário união, mobilização e, infelizmente, coragem, coragem. muita coragem. É, sempre que se mexeu, sempre que se opôs a determinadas ações do poder econômico, se corre riscos e, às vezes, riscos sérios mesmo, mas é, esses atos de coragem é que fazem a diferença na história do mundo. Fernanda... Ano passado, vocês até fizeram uma ação para chamar a atenção do pessoal em relação a esses riscos sofridos no meio ambiente pela questão das mineradoras. Vocês abordaram também a questão da agricultura familiar, né? Como é esta relação para vocês? Então, justamente, a gente costuma brincar que se determinadas atividades, como por exemplo a mineração, geram emprego, nós não podemos considerar que... Quando você fala de trabalho, o trabalho é mais amplo do que o emprego. A agricultura familiar é que move o desenvolvimento de caudas nos últimos 200 anos. Então, desconsiderar essa forma de geração de renda, essa forma de vida digna, com qualidade, que as pessoas têm na roça, no mundo rural, nos bairros que estão na APA, mas também em todo o Brasil, é um quase que ofensivo. Então, nós queremos afirmar, que a base que pode estar promovendo um desenvolvimento que vai preservar o meio ambiente é fortalecer a agricultura familiar. Por exemplo, a gente está numa parceria interessante, eu enquanto... É, da Associação Sociedade. de Moradores é? uhum. do, do Bom Retiro em diálogo com, com a prefeitura nós estamos avançando, criando espaços né de venda diretamente dos produtores e boa parte deles são produtos agroecológicos sem uso de veneno então nós estamos avançando também para conscientização da importância de se consumir produtos da agricultura familiar local, a gente tem cada coisa deliciosa lá em Caldas, né? quem não lembra da pera d'água por exemplo, temos maçã lá também, coisas muito gostosas de comer né? quer dizer, a APA Vem também com essa ideia diferente de ser uma organização ambiental, também apontando alternativas. Né? Exatamente. Acho é que é por aí. Verdade. Perfeito. Fernando. E até também, só mais um, um pouco dessa questão da agricultura familiar, nós percebemos que agora é uma tendência que vem muito forte, né, Teresano? A gente vê tantos problemas em grandes cidades, a gente percebe que algumas fontes estão se esgotando e é uma preocupação também pensar para isso como forma do futuro, né? Talvez essa vai ser uma das nossas Exato. saídas nos próximos Não, anos. E tem, eu tenho um documentário, eu até deixei na, na página do Face, chamado O Irandê, é, o Amanhã. E a proposta, o que a gente vem concluindo é que o homem está descobrindo que o amanhã vai ter que ser igual o ontem em alguns aspectos. É a volta à vida natural, alimentação natural com qualidade, os diálogos decentes, até a moeda, o dinheiro e tal aí que a gente depende dele, fica um tanto descaracterizado se a gente aprender a trocar interesses, aprender a trocar produtos, o que pode ser hoje importante para você, você tem alguma coisa que é importante para mim, e a gente volta a ter uma vidinha bem mais simples e sem essas complicações todas, e sem essa gana da, do, do poder econômico exagerado, assim desenfreado, que desrespeita mesmo a dignidade das pessoas. A gente quer concluir o nosso bate-papo de hoje aqui com o pessoal da APA de Caldas, o pessoal também da Secretaria de Caldas, da Prefeitura de Caldas, está o Secretário Municipal. Tem uma forma das pessoas conhecerem mais o trabalho? Tem uma página de, de internet que se possa acessar? Sim, é possível é, ter algumas informações sobre o Conselho Gestor da APA da Pedra Branca e sobre a APA da Pedra Branca é, na página cirandas.net/barra congear papel da Branca, tudo junto em minúsculos, e um outro caminho é no site é, da Prefeitura da Municipal, de... onde é possível de... é é E as site? próprias reuniões também, né? É. Já que deixar o convite, as reuniões são públicas, né? Acontecem é, todas as, as segundas quintas-feiras de cada mês, às 18 horas, em Caldas, quem tiver interesse de participar. É. Né? Uma coisa importante disso que o o secretário está falando é que é muito importante a participação da população, porque nós estamos servindo de referência também para os municípios do lado que estão hum. com um impacto ambiental de mineração muito mais forte do que nós, como Santa Rita e Bitiura. Então, sintam-se bem-vindos a vir, nós estamos dispostos a compartilhar tudo que nós estamos Perfeito. fazendo. Perfeito, e tem que haver essa troca, eu gosto muito disso. E assim, parabéns ao prefeito Ulisses por ter é, concordado com essa proposta diferente. Não é um conselho de meio ambiente... É consultivo isolado, ele é paritário, ele tem o braço da prefeitura, tem o braço da sociedade, eu acho que isso traz muito mais liberdade de ação para a APA de, de Caldas. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. e Vamos esperar que a gente possa ouvir mais vezes por aqui e trazer... Boas notícias, novamente, desse caminhar que a gente sabe não é fácil, sempre tem pedra no caminho, mas que seja uma pedra branca, né, é, Fernanda? É isso mesmo. Um abraço. Obrigado também, Teresano. Obrigado aos nossos convidados por terem é, aceitado o nosso convite de estarem aqui e também aguardamos uma próxima oportunidade para conversarmos mais sobre esses assuntos. E ao pessoal de casa que participou com a gente também. OK, Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. É, passe passei pela net e curta um pouquinho de Águas de Março aí de Elisa Regina, uma eterna saudade. Grande abraço a todos e até mais.